Bom, tropa, precisamos falar sobre a inelegibilidade de Jair Bolsonaro. Nem acredito que eu consegui falar essa palavra sem errar. Inelegibilidade. Eita, palavra feia. Mas antes disso, temos que falar sobre a nossa agência verde e amarela. Estamos com vagas para Cavalheiros em São Paulo e no Rio de Janeiro. Entre em contato no meu WhatsApp, caso tenham um interesse. E primeiro vamos lá, tá? A história da narrativa. Hum, de repente a mídia inteira começa a falar sobre a ineligibilidade de Bolsonaro. E do nada o Datafolha resolve fazer uma pesquisa. Investir centenas de milhares de reais para saber se o povo é a favor dessa inergibilidade de Bolsonaro ou não. Né? e Como é que funciona? Todos os sites em unison orquestrados do G1 Folha, Correio Brasiliense, Poder, parece até um CTRL-C, CTRL-V no título. Data Folha, 51% dos entrevistados querem Bolsonaro condenado pelo TSE. Data Folha, 51% defendem que Bolsonaro fique inelegível em ação do TSE. Data Folha, 51% defendem que Bolsonaro fique inelegível em ação do TSE. É exatamente CTRL-C, CTRL-V, cara. Tá bom? Não me venha com essa não de que existe jornalismo hoje em dia. A mesma história em todos esses sites no Brasil inteiro cara olha isso aqui são dezenas de sites exatamente com o mesmo título e qual é o intuito aqui bom óbvio não é mesmo dizer que a população é a favor de que o bolsonaro se torne inelegível ou oh, really só que isso daqui é uma completa mentira você acha mesmo que as pessoas têm algum dizer, alguma coisa a acrescentar ao TSE? Por que a pergunta é feita para a população e não para ministros do TSE? Porque assim fica claro que é algo que o TSE precisa fazer, que a população anseia por isso. Logo, 51%, para que você não tenha dúvida de que a maioria da população está contra Bolsonaro. Ué... Lula não venceu? Não foi tão fácil vencer o Bolsonaro? Por que eles estão tão preocupados agora? Porque eles sabem que a popularidade do Lula está despencando, não é mesmo? E aí temos a mídia podre inteira falando sobre o tema. Claro, não são só nos sites. Aqui vemos na rede Goebbels News e Desinformação que eles querem inclusive mudar as regras de como o STF funciona hoje só para garantir que o Bolsonaro se torne inelegível. Como assim? Em fevereiro, no... uma medida para agilizar a devolução de ações na corte. É... Vejam bem, tá? isso começou em fevereiro, inventaram isso agora. Agora que eles têm a maioria, o TSE aprova medidas para agilizar a devolução de pedidos de vista. Como assim? É limitando, fixando o prazo de 30 dias para pedidos de vista. Vista é assim, aquilo que a gente conta aqui o tempo todo. Os ministros estão lá julgando, analisando um tema, aí o ministro fala, ah, pedido de vista. Ele quer mais tempo para analisar aquele caso. E... Tá, até aí tudo bem. A gente conhece pedido de vista, minha Isso geralmente acontece, a gente vê com mais frequência, nesses ministros que <risos> acabam entrando depois de um tema que já está em discussão, enfim, que já está lá e ele quer, de fato, estudar aquele caso. Que mentira, né? A maioria é utilizada para simplesmente frear esses pedidos de vistas de direita, do próprio Bolsonaro. Foi assim que foi utilizado nos últimos quatro anos e ninguém via nenhum problema nisso. Mas por que eles vão mudar a regra agora? Só que no caso específico do TSE, hum. tem essas ações que podem tornar Bolsonaro inelegível. Ah, e a gente... claro. Oh, really? Quem poderia imaginar uma coisa dessa, não é mesmo? Que é contra o Bolsonaro. Aí eles agilizam, aí a justiça, ó. Tem 30 dias para correr. Estou aqui muito no final do ano, Flávia, aqui. É, os próprios ministros do, da corte, eles queriam julgar essa ação que está mais avançada, que trata do, da reunião de Bolsonaro com os embaixadores, ainda no primeiro semestre, porque o Lewandowski só sairia em maio uhum. e porque o Cássio ia entrar. Então, isso já é uma preocupação desde o final do ano passado, dos ministros que estão no PSE. O Cássio pode de vista de um processo, pode? De um caso como esse, pode. Só que agora, no finalzinho de fevereiro, como a gente está vendo ali, foi no... é que ali não dá para ver, mas aqui eu acho que foi 28 de fevereiro, tá? 28 de, fevere... de fevereiro. os ministros aprovaram... Um agora, quase tá. agora. Faz. Um mês atrás, exatamente um mês atrás. O que algumas fontes do judiciário estão chamando para mim de efeito para blindar, não, medida para blindar o efeito Cássio. Ah tá, os próprios ministros estão falando que estão mudando as regras para evitar o efeito Cássio. Você tem noção de quão grave é isso? É do tipo, mano, a gente vai mudar as regras. Se as regras não estão ajudando a esquerda, a gente muda as regras. Funcionou todos esses anos para barrar tudo que o Bolsonaro fez, pedido de vistas eternos. Nenhum inquérito foi concluído até agora, nada. Mas a gente pode simplesmente mudar as regras, porque o Cássio é do Bolsonaro. Então é isso, tá? E aí, temos que ouvir aqui o próprio Bolsonaro comentando sobre. ele estou sendo acusado é, de ações, né? É, que realmente poderiam, ser é, julgado e me tornar elegível. Se bem que me tornar elegível tem que ser uma condenação em segunda instância. Os processos não irão para a primeira instância. Eu tenho mais de 200 processos. Mais de 200 processos. Bateu meu recorde, Bolsonaro. Toca aqui, velho. Caramba. que é uma coisa que é. É, eu acho, né, que eu deveria Certa. ter o aparo para me defender das ações. Eu estou me defendendo das ações, é inadmissível um ex-presidente responder tantas ações e arcando com a despesa é, disso tudo. Agora, se me comparar com outros ex-presidentes, Dilma Rousseff, por exemplo, foi cassado, o Senado deu a palavra e continuou com o direito político. O outro foi tirar o cara da cadeia, ter três condenações por unanimidade, tornaram o cara elegível e se elegeu. Qual é a maternidade? Cheio. Qual é a acusação presidente. de pra... Então, só para deixar claro, né? Qual que é a história aqui? Estamos com um site de esquerda e diz: "Os próximos passos da ação no TSE que pode tornar Bolsonaro inelegível". Ó, <risos> oh, meu Deus do céu. A ação que apura uma reunião então com o presidente Jair Bolsonaro com embaixadores em julho de 2022 entrou em reta final no Tribunal Superior Eleitoral. O caso foi aberto a pedido do PDT e é o mais avançado na justiça e pode tornar o ex-capitão inelegível. Na ocasião, Bolsonaro reuniu diplomatas de diversos países para, diz aqui o site, repetir mentiras sobre o sistema eleitoral e atacar as institui instituições brasileiras. Ah, pelo amor de Deus, velho. Pelo amor de Deus. Quando você usa algo subjetivo porque a verdade ou a mentira ela é subjetiva para atacar alguém é pura narrativa. Bolsonaro roubou uma coisa. Bolsonaro roubou a Petrobras roubou um trilhão da Petrobras. Que que Bolsonaro fez? Ah, ele atacou as instituições com mentiras. What? What? What? Não, não, não, não. É, Fale tudo para tirar o Bolsonaro. É uma orquestra sinfônica para tirar o Bolsonaro. O corregedor-geral da Justiça Eleitoral, Benedito Gonçalves, que é um super petista, só quero lembrar para vocês que é aquele safado que disse: Missão cumprida, missão cumprida, tiramos o Bolsonaro. Missão de quem, cara? Do PT, do PCC. Completamente subjetivo, mas a mídia, vamos esquecer que esse é o mesmo vagabundo pilantra. Pilantra que disse missão cumprida, Lá com, junto com o Alexandre de Moraes, falou isso para o Alexandre de Moraes. Missão cumprida aí, ó conseguiu, cumpriu, hein? <risos> Filho de uma puta, é só isso que eu tenho para falar, tá? Tire as crianças da sala, com isso está falando palavrão. Meu Deus do céu, encerrou na última sexta-feira 31 a coleta de provas. Segundo ele, o rico acervo probatório reunido nos autos, que foi formado com ampla participação das partes do Ministério Público Eleitoral, esgota as finalidades da instrução, razão pela qual cumpre encerrar a presente etapa processual. Um monte de merda, falou qualquer coisa, rico acervo, um monte de mentira tudo subjetivo e qual que é todo esse medo da esquerda? Eles sabem que com o Lula despencando em popularidade, não adianta vir data tá folha da vida não e falar que a maioria está a favor da inelegibilidade de Bolsonaro. Não, isso é mentira. Se eles estão preocupados com alguma coisa é porque o Bolsonaro é elegível e se tornará elegível nas próximas eleições por causa da queda do PT. Porque tudo que a gente disse aqui, que chamavam de conspiração, de fake news, está se provando realidade. Que o governo do Lula só está lá para aumentar os impostos e de destruir a nossa nação. E é exatamente isso que todos nós estamos vendo. Então é isso. A mídia podre inteira unida junto com todo o sistema jurídico, que é a coisa mais nojenta que vocês podem imaginar na vida de vocês, todos unidos para tornar o Bolsonaro inelegível. Ah é, agora só esqueceram de perguntar para todas as tias e tios do Zap se elas aprovam isso Então eu não acho que isso vai simplesmente ser aceito de forma leviana É claro que a gente não pode fazer absolutamente nada ou qualquer coisa que a gente faça a gente vai se tornar mais terroristas e não sei o que lá Mas o povo nunca vai aceitar algo que é injusto E isso é a coisa mais ridícula que a gente já viu, certo? Quero saber a opinião de vocês Participem da nossa oitava rifa contra a censura, também, né, estamos aqui com duas vagas para São Paulo e uma para Rio de Janeiro, na nossa agência Brasil, é, Amor Verde e Amarelo, encontre seu par, sua alma gêmea e até a próxima, tchau, tchau.